Eu comecei a batalhar com os amigos, ir para as batalhas, e desde que eu entendi que eu precisava de palavras que rimavam e de ritmo, eu comecei a rimar infinitamente. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, três variações da palavra validar e praticar. Eu vou pegar uma variação oxítona, uma variação paroxítona e uma variação proparoxítona. Começando pela oxítona.